Boa noite, amados irmãos. É com alegria que nos reunimos na segunda-feira para mais um estudo. E louvamos e agradecemos a Deus por isso, por esse tempo de podermos aprender mais de Deus uns com os outros. Amém? Eu gostaria que aí em casa, onde você está me ouvindo, que você possa fechar os seus olhos e que você possa orar por mim e comigo. Pai querido e amado... Graças te damos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, em Tua presença. Qual a oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti, de beber mais da Tua água, Senhor, de matar a nossa sede, a sede do conhecimento, a sede do Teu Espírito. Papai, eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer, Pai. Por isso eu me coloco ao Teu dispor, eu me rendo a Ti, Senhor, e Te peço, silencie o meu coração, silencie a minha voz, o meu eu, lança fora toda e qualquer vaidade, Senhor, tudo aquilo que não condiz com a Tua vontade, Pai, e que o Espírito Santo do Senhor encontre lugar nesta noite, ó Pai, para ministrar, Senhor, em nossos corações. Ministra, Senhor, de maneira que toda e qualquer palavra que sair dos meus lábios, que não sejam as minhas, mas sim as Tuas, Papai, que seja tudo por Ti, por meio de Ti, e para ti, em nome de Jesus. E que esses irmãos que estão em casa, Senhor, acompanhando esse estudo, seja online ou acessando num outro momento, que o Senhor possa, Pai, falar profundamente aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meditando sobre o tema desta noite, o que o Senhor tem para nos ensinar? O Senhor trouxe assim o meu coração a respeito desse tempo de pandemia que se estende, claro não tão rígida, não tão fechada como antes, mas o Senhor me levou a meditar sobre a Igreja, sobre o que é ser Igreja, porque muitas vezes nós pensamos que Igreja é o templo, é quatro paredes, né? E nessa pandemia ficou mais claro do que nunca De que a igreja somos nós A igreja sou eu e você E é por isso que nesta noite O Senhor quer falar conosco Sobre o que é a igreja O que é ser igreja E É muito comum nós virmos aos cultos Aos domingos Ou nas quartas feiras O dia que tem o culto aí na sua igreja E muitas vezes nós Perguntamos, sabe? Olha, foi na igreja ontem? Ah, eu não fui, não consegui. Como é que foi? Muitas vezes perguntamos para aqueles que foram em, amigos e nós não conseguimos ir. Como se a igreja fosse o templo. Você foi à igreja? E na verdade deveria ser um olhar diferente, uma pergunta diferente, né? Então, o Senhor pergunta para mim e para você. Nas escrituras... O que é ser igreja? Vamos aprender juntos do Senhor nesta noite? Eu gostaria que em casa você pudesse abrir comigo a tua palavra em Efésios 2. A partir do versículo 12 diz assim, Lembrem-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo, agora porém vocês pertencem a Cristo Jesus e ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue porque o próprio Cristo é a nossa paz ele fez a paz entre nós os judeus e vocês os gentios fazendo de todos nós uma só família derrubando a muralha de desprezo que nos separava ele acabou em seu corpo com a lei juntamente com os seus mandamentos na forma de ordenanças ele tomou os dois grupos que se opunham e fez parte dele mesmo e o formou um só povo e finalmente houve paz. Como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus e assim finalmente a inimizade se acabou na cruz. E ele trouxe este evangelho da paz a vocês que estavam tão longe dele e a nós que estávamos perto. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai pelo poder de um só Espírito. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim Membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora. Os apóstolos e os profetas e a pedra de esquina, a pedra angular do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo. Como parte de um templo dedicado a Deus Que está em constante crescimento E vocês também são unidos a eles E uns aos outros pelo Espírito E fazem parte desta morada de Deus Aqui nessa passagem em Efésios O apóstolo Paulo diz que agora Já não há mais gentios e nem judeus Pela cruz de Cristo nós nos tornamos um só povo uma família então aqui nesse texto o apóstolo Paulo ele usa de três ilustrações para dizer o que é a igreja o que é ser igreja e a primeira ilustração ele traz assim que se formou uma família para o pai quando ele diz aqui que fazendo de todos nós uma só família porque o próprio Cristo é a nossa paz e ele fez a paz entre nós os judeus e vocês e os gentios, fazendo de todos nós uma só família. Então na primeira ilustração aqui nesse texto, nós conseguimos enxergar que nós, eu e você, nós somos uma família para o pai. Ou seja, então a igreja, ela não é um lugar, quatro paredes. A igreja, ela não é um templo, a igreja... É uma família. E como família da fé, nós nos chamamos de irmãos. Isso em Romanos 8, 17 diz assim. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se assim participamos da glória, também participamos do sofrimento. Então nós somos uma família, nós somos filho. Por isso nós oramos... Pai nosso, nosso Pai. Então, nós somos irmãos, herdeiros, coerdeiros em Cristo. E como família, nós carregamos o DNA do Senhor, o DNA de Jesus. Por isso que nós nos tratamos como irmãos. E isso, muitas vezes, acaba soando como um certo jargão, né? E na verdade não é. Isso é para ser no sentido literal mesmo. Nós somos irmãos, parte da mesma família. E é como a nossa família, a família da nossa casa. E na família da nossa casa, nós convivemos juntos, nós sentamos na mesa, nós partilhamos do pão, nós partilhamos dos momentos de alegria, mas também dos momentos de tristeza e de felicidade. E isso é ser igreja. Isso é o que o Senhor requer de mim, de você, é o que Ele requer de nós como igreja, como corpo. Porque do templo o Senhor não espera nada. O templo são apenas igrejas frias. Por mais lindo que seja o templo, ou por mais simples que seja uma igreja, um templo, um prédio, o Senhor não se preocupa com isso. O que importa para Ele é a igreja que eu e você temos sido. E é por isso que hoje o Senhor nos faz essa pergunta. Você tem sido igreja? Será que eu tenho sido igreja nesse tempo? Porque a igreja não é ir ao domingo no culto e ir embora. Isso não é ser igreja. Isso é religiosidade. Igreja é partilhar junto. Igreja é ser família, como diz o texto em Efésios. E ao longo do texto, Paulo vai dizendo, vai discorrendo em vários momentos, o que é ser a igreja. E também diz sobre, nesse texto sobre a nossa relação um com o outro. Em Romanos 8, diz assim, e se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus. Na família, eu, eu na minha casa somos em cinco irmãs. Então, temos de partilhar os bens. Assim também é na família da fé. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos muito, muitos membros. Nós somos chamados, cada um sendo uma parte do corpo. Diz assim em Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo... Temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, a igreja não é a união dos iguais. A igreja é a união justamente dos diferentes porque dentro de um corpo existe o braço com a sua função, a perna, a boca, os olhos e todos os membros estão ligados pelas articulações. E assim somos nós. Nós estamos ligados pelas articulações. Estamos ligados pelo Espírito. E assim é que o Senhor espera de nós, que nós venhamos andar como igreja. E muitas vezes é comum ouvir as pessoas dizerem: "Ah, eu gosto de ir no culto, e ir embora para casa, porque assim não tenho problema, vou lá, escuto a palavra, e é isso, vou lá para ouvir a palavra." Mas se é só para vir à igreja e ouvir a palavra, então não seria igreja, seria um ponto de pregação. E para um ponto de pregação, nós nem precisaríamos vir à igreja. Nós poderíamos ouvir pela internet, pela rádio, na TV mas ouvir a igreja o congregar é justamente para que junto na união, na junção do corpo, cada um fazendo o seu papel os dons, os frutos sejam manifestados amém? e então Paulo ele diz que no primeiro momento a igreja é uma família para o pai uma família para o pai. Num segundo momento, Paulo diz que a igreja é um corpo para Cristo. E em Efésios 2, 14 16, é, retrata a questão das diferenças. Porque dentro de uma mesma família, existem as diferenças. Como eu disse, na minha casa, na casa dos meus pais, nós somos em cinco irmãs. Quem nos olha... Até costuma dizer, nossa, como vocês são parecidas, mas na convivência vai se percebendo. Uma tem o um temperamento mais calmo, mais tranquilo, a outra já é mais enérgica, a outra já é mais colérica. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua maneira, porque isso é o que Deus quer. Deus ele quer cada um com as suas peculiaridades, com as suas diferenças mas que juntos nós possamos fazer a diferença. E é igual família na sua casa, não sei quantos irmãos você tem e não sei quantas pessoas moram na sua casa, se só você, o esposo, filhos, quantos são. Mas família quer dizer também que há problemas. Família a gente partilha, a gente festeja, tem o um almoço de domingo, aquela macarronada, um churrasco gostoso. Mas a família também tem os momentos de dificuldade. E muitas vezes, irmãos, nós fugimos de viver como igreja. Porque muitas vezes temos medo de se deparar com as dificuldades. Porque se relacionar provoca diferenças. Traz à tona as dificuldades. Porque quando eu só vou à igreja e eu vou embora para minha casa eu não conheço a fundo meu irmão, mas aí eu também não estou sendo igreja, eu vou evitar divergências, eu vou evitar dificuldades, desavenças, mas eu também não vou conhecer a fundo meu irmão, eu também não vou estar sendo igreja para o meu irmão, porque mais uma vez o Senhor nos diz que a igreja não é o templo aonde nós estamos, a igreja é nós, eu e você, e muitas vezes nós erramos em pensar sozinho que eu sou a igreja, que você é a igreja, nós somos igreja quando nós nos unimos, quando o corpo está junto, ouvindo a cabeça desse corpo que é Cristo e muitas vezes as divergências acontecem porque existem muitas vezes os membros do corpo que querem fazer conforme a sua vontade e não conforme a vontade do cabeça que é Cristo.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 Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora, os apóstolos e os profetas e a pedra de esquina, ou seja, a pedra angular do edifício é o próprio Jesus Cristo. Naquela época, os templos eram construídos de pedras, eram feitos de pedras e a pedra angular era justamente a pedra de esquina. E essa pedra, ela precisava ser perfeita, bem aparada, porque todas as outras pedras iam estar alinhadas a essa pedra para a construção então do edifício. E essa pedra, ela é Jesus e todos nós precisamos estar alinhados, porque se somos pedras, somos pedras vivas para estar unido, unidos com a pedra angular, a pedra principal que é Jesus. Mas se nós estivermos afastados, como é que nós construímos igreja? Uma pedra sozinha não se forma um templo. Nesse momento nós estamos numa fase aí de quase finalização da construção do novo templo. Que está ficando lindo, maravilhoso. Mas houve dificuldades, a poeira, a... Muitas coisas que ao longo de uma construção é necessário ser feito. O mesmo acontece também com igreja. Se somos cada um uma pedra para se unir, para formar um templo, nós precisamos então estar ligados uns aos outros. Mesmo que levante poeira, mesmo que levante dificuldades, ainda assim, para sermos igreja... A igreja que Jesus diz aqui, não a igreja que muitas vezes nós pensamos, o templo, as paredes frias, mas a igreja que Jesus diz aqui, que somos nós, eu e você. Então nós precisamos sim nos unir como igreja e como igreja é carregar a dificuldade do próximo. A palavra do Senhor diz em provérbios 27, 17, que o ferro com ferro, ele se afia, assim também é o o amigo assim também é na vida do irmão então por mais difícil que seja o irmão que às vezes eu prefiro vir no culto muitos como eu disse antes prefere vir no culto e ir embora e não se relacionar porque não vai dar problema vou ter dificuldade não quero envolvimento é verdade você não vai passar por problemas pode evitar certas dificuldades mas também não vai ser lapidado, porque para sermos lapidados, para aparar as arestas, nós precisamos, como ferro, um no outro, se afiar. E isso acontece como igreja, porque é o corpo junto, alinhado, que nós crescemos como igreja. E como a igreja é feita de pedras vivas, eu e você, então nós precisamos, nós necessitamos viver como igreja. E igreja é caminhar mais uma milha, é suportar as dificuldades, é suportar um ao outro. Porque quando a palavra nos diz que devemos suportarmos uns aos outros, não é suportar do irmão ser, ai, estou aqui, né, estou suportando aquele irmão. Não, não é isso. É suportar de ser suporte de ser amparo, isso é a igreja, é ser suporte ser amparo. E quantas vezes nós vimos a igreja, participamos dos cultos, vamos embora e muitas vezes tem um irmão ao nosso lado que às vezes está morrendo espiritualmente, às vezes está morrendo emocionalmente e eu não estou sendo igreja na vida do irmão, às vezes. Por quê? Porque eu venho ao culto, eu escuto a palavra, já fiz a minha parte e vou embora. E é necessário ser igreja na vida do outro. Se a igreja não é o lugar, como diz a palavra, não é o templo físico, então eu e você precisamos ser igreja aonde nós estivermos. E o Senhor nos pergunta, você está sendo igreja aonde você está? aonde você foi plantado? Eu estou sendo igreja, será? Aonde eu estou? Aonde eu fui plantada? Isso, igreja, não é aqui quatro paredes, mas lá no seu trabalho, aonde você foi plantado. Você tem sido igreja lá? Você tem sido igreja na sua casa? No teu convívio familiar, no meio dos amigos? Você tem sido igreja? Porque muitas vezes, nós evangelizamos as pessoas... Nós convidamos elas para vir à igreja, mas muitas vezes nós não somos igreja para ela. Irmãos, o testemunho, ele fala mais do que mil convites, porque muitas vezes nós convidamos as pessoas, evangelizamos, trazemos ela na igreja, sentamos ao lado dela no banco, no culto, na igreja e achamos que isso é ser igreja. Mas muitas vezes lá fora, quando essa mesma pessoa que nós convidamos e trouxemos à igreja, às vezes lá fora, quando essa pessoa está no nosso convívio diário, muitas vezes ela se depara com certas atitudes nossas que não é ser igreja, que não condiz com ser igreja. Porque ser igreja é andar junto, é caminhar junto, é na união do corpo, dos membros, da junção, e por menor que seja um membro, um dedo mínimo, por menos insignificante que ele pareça, mas ele tem o seu valor. E só é possível se mexer, só é possível ele articular se ele estiver ligado em todas as articulações das mãos, do braço e com a cabeça, com o cabeça que é Cristo. Então, irmãos, o que o Senhor quer de mim e de você, de nós como igreja, como corpo neste tempo, é que nós venhamos ser igreja aonde nós estivermos. Na pandemia, muitos se afastaram da presença do Senhor. Por que se afastaram da presença do Senhor? Foi a pandemia mesmo que levou a pessoa a se afastar, levou o irmão a se afastar? Ou o irmão se afastou porque o irmão, de repente, percebeu que não sabia ser igreja? Porque quem pensou, quem imaginava que igreja era as quatro paredes, o templo, não suportou. Muitos se afastaram. Quantas e quantas pessoas em diversas igrejas se afastaram? Foi a pandemia? Não. Não. A pandemia só veio nos revelar, só veio nos frisar, deixar mais claro de que a igreja somos nós, eu e você. Porque quem vive como igreja, sabendo que dependemos um do outro, somos cooperadores um do outro. Então a pandemia não nos afasta, muito pelo contrário. A pandemia nos aproxima. E eu digo isso porque nessa pandemia eu pude vivenciar isso. Ao longo dessa pandemia, principalmente nos momentos mais restritos, porque agora nós temos a possibilidade de vir ao culto, usando máscara, utilizando tudo que é possível de segurança, tomando os devidos cuidados, cumprindo todos os protocolos, respeitando a quantidade de pessoas. Nós conseguimos vir à igreja, mas no momento mais restrito ao longo dessa pandemia, não se podia nem vir à igreja e nem em outros locais, porque não podia ter aglomeração. Então, ao longo dessa pandemia, principalmente naqueles momentos mais restrito, eu pude perceber que muitos irmãos se levantaram como igreja na minha vida. Eu tive a oportunidade de re receber mensagens, ligações de irmãos que antes da pandemia eu não tive contato. Eu só vinha ao culto e ia embora. Mas a falta do outro a falta do convívio com os membros do corpo nos fez então a prestar mais atenção no outro. A passar uma mensagem, a ligar, a de fato ser igreja. Quantas vezes nessa pandemia eu orei por telefone com irmãos. Irmãos que eu liguei, irmãos que me ligaram. Então isso é igreja, é além do culto de domingo, nas quartas, além da nossa agenda semanal da igreja. Mas é fora daqui, porque aqui dentro da igreja, quatro paredes, aqui é fácil ser igreja. O ambiente é propício a um louvor, a uma música, um ambiente acolhedor, aconchegante. Mas ser igreja onde nós fomos plantado, lá fora. Isso é difícil. Isso é onde nós somos provados. Sermos igreja lá fora. Então o que o Senhor requer de mim, de você, de nós nesse tempo. É que possamos ser a igreja. Porque a igreja que vai mudar essa cidade onde nós vivemos, a igreja que vai impactar a sua família, que vai impactar os seus amigos, o local do trabalho, onde você trabalha, a igreja que vai impactar as pessoas, não é a igreja onde você frequenta, mas é a igreja que você tem sido, é a igreja que eu tenho sido. Então o Senhor nos pergunta, a igreja que você tem sido, tem impactado as vidas lá fora? Tem impactado as vidas aqui dentro? Será que eu estou impactando, sendo igreja que vem impactar as pessoas lá fora e aqui dentro? Então que nós possamos refletir, meditar nessas palavras e buscar do Senhor o que é ser igreja. Porque neste texto, Paulo nos traz que igreja é uma família para o pai. Igreja é um corpo para o filho. Igreja é um templo para o Espírito Santo. E é nesse templo do Espírito Santo. aonde os dons se manifestam. Quando o corpo se une. Quando o corpo se ajusta. E a manifestação dos dons. Isso é ser igreja. E isso é o que o Senhor quer de nós nesse tempo. Então que possamos meditar e possamos viver isso. Viver como igreja. Que a igreja somos nós. Eu e você. E que possamos então, quando vir ao culto, aos cultos... Que possamos olhar no irmão e de fato viver aquilo que nós falamos, confessamos com a nossa boca. Porque nós encontramos o irmão nos domingos, nos cultos e dizemos, Oi irmão, a paz, a paz irmão, a paz amada irmã. Mas que não seja apenas um falar da boca para fora, mas que seja de fato uma verdade que possamos estar conectados no cabeça que é Cristo e com o real desejo de viver como igreja e alegria de viver como igreja porque assim conectados no cabeça quando nós chegamos na igreja ou aonde nós formos, porque nós somos a igreja nós conseguimos olhar o outro com o olhar do pai e com o olhar do pai nós conseguimos enxergar se aquele irmão está sofrendo se aquele irmão está batido, se ele está caído, enfraquecido. E se assim for, eu como igreja tenho o dever de ser igreja na vida daquele irmão. Isso é que o Senhor requer de mim e de você. Ele requer de nós nesse tempo que de fato venhamos viver como igreja. Ajustados, alinhados, não na dependência de um tempo. Não pensando em um templo, mas que primeiramente possamos pensar na igreja, a igreja nós, eu e você. Porque se assim nós vivemos dessa maneira, alinhados como corpo, irmãos, herdeiros, corredeiros com Cristo, sendo Ele o cabeça, então, quando nós nos reunimos para nos ajuntarmos neste tempo, neste templo, no novo templo, aí sim, nós seremos uma igreja, uma igreja, a igreja que o Senhor quer, a igreja alinhada, a igreja que caminha junto mais uma milha, a igreja que convive, a igreja que senta na mesa, a igreja que se relaciona, porque ao exemplo de Jesus, Jesus, ele sentava na mesa, ele partilhava do pão. E isso é partilha, isso é igreja. É olhar para o um irmão ao meu lado e saber que esse irmão está passando por dificuldades. E é ser igreja na vida do irmão, é estender a mão, estender as nossas mãos, seja para o que for. Porque muitas vezes nós estendemos as mãos na vida dos irmãos em questões materiais, o irmão está precisando disso, daquele outro. É muito fácil a gente ir lá e alcançar o que o irmão precisa. Mas muitas vezes não é o material que faz a diferença. Mas é o suporte. É suportar um ao outro. É aguentar nas dificuldades. Mesmo sabendo que às vezes o temperamento do irmão é diferente do meu. Mesmo sabendo que às vezes a opinião do irmão é diferente da minha. E é justamente isso, porque a igreja, a igreja que o Senhor retrata na palavra, a igreja ela não é uniformidade, porque o que seria do nosso corpo? Se nós fôssemos virado em braços, o que seria o restante do corpo? Ou em perna? Um corpo não é formado só de pernas, só de tronco, precisa de todos, os dedos, as mãos, os braços... Do tronco, das pernas, da cabeça, do pescoço. Cada parte do corpo tem o seu valor, tem a sua função. E cada um com a sua habilidade. Cada um com seus dons. Nós formamos uma igreja. Quando estamos alinhados, andando junto nesse corpo. Mas muitas vezes nós cantamos isso. Somos corpo assim bem ajustados. Quantas vezes nós cantamos, agora não, porque nós não podemos mais abraçar, mas era tão bom, no momento que antes da pandemia nós podíamos cantar no domingo, abraçar o irmão, ir até o lugar do irmão, dar aquele abraço, e olhar para o irmão e dizer, nós somos corpos bem ajustados. É muito bom louvar a Deus, poder cantar esse louvor e dar um abraço no irmão. Mas se nós só cantarmos este louvor, assim como tantos outros mas não vivermos ele na prática então tudo é em vão inclusive a nossa vinda na igreja então que nós possamos neste tempo irmãos orar ao Senhor para que ele venha nos ensinar a ser igreja não a igreja que nós pensamos ser não a igreja que nós imaginamos ser quatro paredes mas a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, a unidade, assim como a nossa família. Que cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu jeito, como já falamos, mas que forma uma família. E família é assim. A gente tem as divergências, muitas vezes a gente briga, mas é a família e nós nos perdoamos e está tudo certo porque o Pai é o nosso cabeça e por Ele, pela cruz dEle, nós nos reconciliamos com Ele e uns com os outros. Amém, irmãos? Que possamos orar para que o Senhor venha continuar ministrando essa palavra em nossos corações neste tempo e que possamos, de fato, ser a igreja, eu e você, em nome de Jesus. Pai querido e amado, te louvamos e Te agradecemos, Pai, por esta noite, Senhor, por este tempo, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes, Pai, que entendemos de forma contrária ao sentido de igreja. Muitas vezes imaginamos que igreja, Senhor, é o templo, quando na verdade não é, Pai. E muitas vezes... Enxergamos nossos irmãos padecendo, Senhor, muitas vezes morrendo espiritualmente e quantas vezes não fomos igreja, Senhor, estendendo a mão, caminhando junto, indo mais uma milha com o irmão, Senhor. Ó oh, Pai, que o Senhor possa ministrar essa palavra em nossos corações. Espírito Santo nos ensina a ser igreja. Nos ensina, Senhor, a sermos corpos de fato ajustados, alinhados, Senhor. Seguindo, Pai, os propósitos do Senhor. Ouvindo o Senhor, que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, Papai. Nos ensina, Senhor, a nos amar como irmãos e ser a igreja. Nos ensina a sermos a igreja, Senhor, cada um de nós e juntos sermos a igreja, Senhor que vai impactar, Senhor, as pessoas lá fora, aonde nós fomos plantados, aonde nós fomos enviados, de maneira que quando as pessoas olharem em nós, que, ela, que possamos refletir para elas o que é a igreja, a igreja que o Senhor requer de nós, um corpo alinhado, juntos, em unidade, mesmo com todas as diferenças, mas alinhados em Ti assim te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus amém irmãos, graça e paz uma noite abençoada